Era pelo som hoje trazendo mais um vídeo pra vocês E bom, no vídeo de hoje a gente vai estar tá jogando Minecraft um Calma, eu, eu só colocar aqui Tava muito baixo o volume Então bora, né Bora criar um mundo aqui Eu já joguei tá na 1.18 E tá com o E... Tipo... Eu vou criar aqui, eu só vou colocar um bagulho aqui Tá... E, bom, vou mudar o nome pra noite, assim. Ah, vai, negócio senhora. Vai. Então, tudo. Tô... Bora. Vai, Só tá carregando, tá ligado? Vocês vão esperar, né? Não pula o vinho, por favor Espera E foi Carregou aqui Tá, a gente veio olhar num bioma de neve. Parece que meu peço tá meio caído, mano. Né? Porque eu tô gravando a tela, será? Fico por isso? Olha, tá uns 80. Sento aqui. Tá meio caído. Deixa eu ver aqui uma configuração. Não é mano. Não, não. não, não Deixa eu ver se agora eu... Não, ah, agora melhorou. Então bora começar aqui pegando madeira. Agora, dá lá e te enxergar o canal, Por favor. Então já bora fazer aqui as coisas que precisa. Deixa eu ver se eu consigo algum... Tá. Aqui a gente tem que fazer picareta. Né? picareta. Então bora fazer uma... E procurar preda. Aqui ó. Pegar aqui essa coisa aqui que faz um negócio para fazer os negócio. Eu pensei que esse era aquele gelo lá que pode quebrar, não, é o gelo normal. Eita! Claro, caso vocês, querem, caso vocês quiserem a seed, vou dar um barra seed aqui pra vocês verem. Ó, tira o print aí do momento, caso vocês queiram. Aí, ó. Nossa senhora. Ui travado. Nossa senhora, velho. Acho, Parece eu acho que é esse, né? Não. Nossa, mano, nome tá muito bonito. Nossa senhora, tá travando aqui. Pô, Pena que tá, que tá travando. Parece vocês tem alguma configuração boa pro OBS. Posso colocar aqui que não fica travando pra mim? Então, o foco não é isso daqui. O foco é achar pedra. Tá, eu. Nossa, desceu tudo isso de fome já. Bora! Palinha. Vem. Oh, oh, oh, oh. Foge não, foge não, foge não, foge não, foge não. Foge não foge não foge não foge ó oh, não foge não foge não foge não vem cá vem cá vem cá você vai fazer fazer fazer fazer Volta, -te. eu quero frango, eu quero frango! Aqui eu já achei que eu fiquei escuta aí enderme. Essa foi a impressão minha. De... Impressão minha de... escuta um Enderme? Não, não é. Tem uma caverna aqui do lado? acho que tem né? Eu tenho... Sei lá. Eu imagino já Melhor a gente não olhar pra ele né não ferra aqui tenho... aqui ah, sai que foi? Ah, meu sai, sai, sai NÃO!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 aqui, ó. Vem aqui, ó. Peraí. Tem uma caverna aqui embaixo? What? Tem umas luz, tem uns peixes. Eu acho que eu penso ah. Licença Vou morrer, vou morrer Trouxa, não vai me pegar Não vai me pegar, não vai me ver. Eu vou te matar Se você me mata eu Te, te mata Ataca Ataca E eu morri Tem uma caverna aqui Não sobe, sobe. Peraí que eu olhei. como é Então não sei o que eu vou fazer aqui Eu não sei o que eu posso fazer Tem pedra ali fazer mais coisa tá esquentando ali o ferro o o que já foi? Foi Agora posso comer... Mais açúcar Papel Eu sei, faço três açúcar e faço... Dá pelo menos pra comer o açúcar? Não então, o então, então. então, que, que eu posso fazer? Deixa eu ver quanto tempo. Deu. Deu. Mano, deu 10 minutos. Eu acho que. Eu vou encerrar por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter, vai ter mais. Tchau!